Opa, aqui é André Schuller falando direto de Dublin, aqui de uma esquina que se chama Christchurch, um ponto turístico que normalmente é muito movimentado em Dublin, mas nesse momento aí que o mundo está passando, é, Dublin não está com muito turismo, está tudo muito parado, e, e eu vim aqui falar que eu já viajei para alguns lugares aqui na Europa, já morei na Austrália, já conheci os mares, aqueles mares lindos da Grécia, mas eu não sabia como faturar online automaticamente, e eu me ficava me pensando, Pô, eu poderia ficar mais tempo aqui, eu poderia curtir mais, ficar nesse lugar paradisíaco por um tempo e depois me mudar se eu quisesse. Antes de conhecer o marketing do sucesso com o sistema 5x5 escalável do Leandro, ele, eu não, não sabia fazer, não sabia como poder faturar na internet. E hoje, depois de aprender e estar tá, tá fazendo, aplicando as técnicas, eu estou aprendendo enquanto eu ganho dinheiro e isso que é o mais incrível. Uma comunidade de empreendedores pelo mundo, que hoje somos internacionais, temos pessoas em Dublin, no Panamá nos Estados Unidos, com esse sistema a gente está aprendendo e ensinando pessoas pegando pela mão de como fazer o passo a passo, até, faturando até faturar e criar o seu próprio produto e de repente mudar a realidade, porque o mundo já mudou, esse, todos esses dois três meses que estamos passando aqui foi uma evolução incrível e muitas coisas vão mudar, inclusive dentro das empresas, eu convido a você a conhecer melhor um projeto que está revolucionando os negócios, os negócios na internet e a forma de como gerar renda. Eu aconselho você a vir com a gente, que a gente está aqui preparado para te ajudar, e pegar pela mão e fazer tudo junto. Um grande abraço, André Schuller.